E comprar com desconto, um valor abaixo ainda do livro físico. E como que isso pode estar em queda frente ao fato de você ter livro físico? A questão é que o, a utilização do usuário não é binária. Então o que eu quero dizer com isso? Num primeiro momento tem uma onda de busca pela novidade, ou seja, a demanda do público é tentar encontrar formas de comprar um tablet ou um Kindle. É um objeto de desejo. Eu ainda não tenho o Kindle, eu quero ter um.